eu fiz o vestibular na FSG e numa outra instituição passei nas duas mas tive a felicidade de escolher a FSG porque a FSG para mim ela é além de uma instituição de ensino então o curso ele uh, forma o profissional fisioterapeuta apto em desenvolver habilidades e competências para trabalhar com a saúde individual e coletiva da população uh, baseado em conhecimentos uh, generalistas, né, com um enfoque na saúde coletiva. É um contato muito próximo entre aluno, professor, sabe? E isso que é o diferencial aqui do Auditivo da FSG, né? É tudo muito próximo. Tem um contato muito, tem muito contato com os professores e isso é muito bom. O fisioterapeuta ele deve ter como características principais, do meu ponto de vista, né? uh, responsabilidade, criatividade e postura ética. Bom, hoje nós temos mais de 90% dos nossos egressos inseridos no mercado de trabalho. Eu não me imagino fazendo outra coisa se não trabalhando com a fisioterapeuta.